Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos para mais uma meditação guiada aqui do canal Arte de Mudar. Hoje nós vamos fazer uma oração pedindo proteção para nós, para aqueles que amamos, para nossa casa. Então, eu te convido a fazer essa oração comigo. Busque sempre um lugar bem tranquilo, onde você possa estar em paz, para poder se conectar com Deus, se conectar com você mesmo, com você mesmo. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e acompanhar todas as nossas meditações guiadas, os nossos conteúdos de autoconhecimento, yoga e gerenciamento de ansiedade. Antes de começarmos, tome três respirações profundas para alterar o seu estado de consciência, levando-o para um estado de mais introspecção e concentração. Inale profundo pelo nariz, exale pela boca, inale pelo nariz, exale pela boca. Mais uma vez, toma mais uma respiração bem profunda e solte o ar pela boca. Agora sim, você já está mais preparado para começar esta oração. Eu te aconselho a fazer esta oração pelo menos por duas vezes, para que você realmente sinta e absorva toda esta fé e que esses pedidos saiam verdadeiramente do seu coração. Começamos. Bendito Espírito Santo, ao iniciar mais um dia, eu peço a luz da sua proteção para mim e para aqueles que amo. Peço que a sua proteção envolva os meus filhos e que mal nenhum os atinja. Peço que a sua proteção envolva meu parceiro minha parceira, que nenhum mal o atinja. Peço que a sua proteção me envolva e que nenhum mal me atinja. Peço que a sua proteção envolva os meus pais e que nenhum mal os atinja. Peço que a sua proteção envolva o meu lar e que nenhum mal o atinja. Peço que a sua proteção Envolva a condução que vai me transportar e que nenhum mal a atinja. Espírito Santo, proteja-nos de todos os males neste dia que se inicia. Sei que é o seu desejo que permaneçamos protegidos em cada momento deste dia. Que seja feita a sua vontade. Tome uma respiração bem profunda. Repetimos a oração.